oração a São Sebastião Glorioso mártir São Sebastião soldado de Cristo e exemplo de cristão hoje venho pedir vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus nosso Salvador para quem destes a sua vida vós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pedi a Jesus por mim, por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós, que esperastes com firmeza as palavras de Jesus, pedi a Ele por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição vós que vivestes a caridade para com os irmãos pedi a Jesus para que aumente o nosso amor para com todas as pessoas enfim, glorioso mártir São Sebastião protegei-me, protegei-nos contra a peste contra a fome e contra a guerra. Defendei as nossas plantações, o nosso rebanho, que são dons de Deus para o nosso bem, e para o bem de todas as pessoas. Ó glorioso São Sebastião, defendei-nos do pecado, que é o maior mal, causador de todos os outros males.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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.